O que Fernando Haddad tem de especial? Ele tem qualidades acumuladas que foram desenvolvidas na prática. De início, a sua excelente formação em Direito, em Economia e Filosofia e sua atuação como professor na USP. Depois, ele sempre soube associar muito bem a fase inicial da sua trajetória, desde quando a teve experiência concreta no comércio em plena 25 de março até a sua militância democrática desde o seu momento de presidência no centro acadêmico 11 de agosto da faculdade de direito da usp já na sua primeira experiência pública na gestão Marta sobre aqui em são paulo ele soube deixar sua marca Criatividade sem invencionice e centrada nos direitos dos cidadãos. Depois, ele soube mobilizar isso quando foi um excepcional ministro da Educação. E agora, ele tem tudo acumulado para ser o melhor prefeito que essa cidade poderia desejar no momento em que mais precisa disso. Yeah. <laughs>